Eu levo ela de convencível até em casa. Ela é gostosa, linda e muito mimada. Confesso deixei ela mal acostumada. Agora ela só quer vestido da Prada. Ah, yeah da Prada. Ah, e yeah da, ah, yeah da Prada. Ah, da Prada. E yeah da Prada. Ah. Da Prada yeah da Prada ah no fundo essa garota sabe que eu sou fiel O sonho dela é teu GA na sua lua de mel Quantas vezes ela chama pra ir pro motel Cê sentou tanto que nem viu que já amanheceu ah, O sol já apareceu, eu mandei cê desceu Essa grana no meu cofre Deixa tudo mais fácil pra mim Essa fama foi o um corre esse loop sem fim Essa grana no meu cofre Deixa tudo mais fácil pra mim Essa fama foi o um corre Que concede esse loop eu sem fim Eu tenho uma coleção de blusas Que eu combino com bermudas Um jordan no pé pra sempre andar na moda Olha o que ela faz com essa bunda Pra me hipnotizar. Eu nunca vi uma mulher tão gostosa E ela sabe que ela é diferenciada Chamando a atenção quando ela chega o mundo pão. Muitas curtidas e comentários na sua página Essa blogueirinha ela é verificada E ainda me colocou no close friends Pra ver se eu vou responder no seu direct Pera, pera aí, porque eu sou calmo e marrento eu sei esperar pois tudo tem seu momento Não sou de conversar e manda emoji Mas quando eu te pegar sei que você vai curtir Eu levo ela de conversível até em casa Ela é gostosa, linda e muito mimada Confesso eu deixei ela mal acostumada Agora ela só quer é vestido da Prada ah, yeah, da Prada Ah, yeah, da Prada Ah, da Prada yeah. Nada. Ah.